Nós estamos saindo de Ponferrada, 14o um dia. É, vamos colocar aí uns 40 km para frente. É, Nosso amigo está nos acompanhando, deu carona aqui para sair da cidade. Ele faz o pedal diariamente. Eu sou ciclista aficionado Chegamos em tracabelos é, 15 km aqui depois de Ponferrada. Para aqui para Caminho de água à direita, estamos saindo de Cabadelo, nosso décimo quarto dia da viagem. ponto se rio? chegando à Vila Franca de berço Já fizemos 30 Lá de Conferrada, vendo contra o tá difícil de se manter aqui quatro quilômetros, dez ainda, mas isso Bom caminho? Bom caminho? Bom caminho, senhor. das pessoas aqui, que dando comida para o gatinho. Próxima cidade agora está um pouquinho distante, vamos lá!